de volta. Hoje a gente está indo para Londres. Uh, a gente está pretendendo fazer uma viagem nos Estados Unidos ano que vem e aí a Thayla precisa fazer uma entrevista do visto dela. e Todo mundo sabe que viajar pela Inglaterra de trem é meio caro, mas a gente tem uns passetinhos para ensinar agora. <risos> passagem de trem, eu tenho usado um aplicativo chamado TRENPAL Então você baixa o aplicativo e sempre tem várias formas de conseguir uns descontinhos No caso, por exemplo, se você colocar você quer ir de Manchester para Londres, pra a gente tá indo uh, Vamos colocar uma outra data aqui então tem as passagens mais baratas e as mais carinhas Normalmente as que você chega lá mais rápido vão ser um pouco mais caras Mas às vezes você consegue preços muito bons dependendo do horário Por exemplo, se você for às 8h30 Demorando 5 horas e 5 minutos, 3 mudanças, 61,60 Isso é só um exemplo, tá, tá pessoal? Isso é só um exemplo às vezes você consegue passagens até mais baratas. Eu já consegui pagar 15 pounds por uma passagem indo para Londres. Isso é de volta esse preço? Sim. return então é de volta para duas pessoas. Ah, ou seja, essa por exemplo vai sair 15 libras mais ou menos cada trajeto por pessoa. E tem algumas mais caras também. Eu vou escolher esse aqui. Então um pouco mais barato também. De então o total na verdade vai ficar 94,60 e aqui você consegue ver então a passagem de ida é direta a da volta ela tem uma mudança em crew isso é importante tá pessoal quando o ticket ele é split que então quer dizer que ele é separado você tem que descer do trem pegar o outro trem, então se esperar 24 minutos e pegar um outro trem que vai de Crewe até Manchester. Já aconteceu oh, eu e a Anitta estarmos é ao mesmo tempo no aplicativo e os preços serem diferentes. Então vale a pena dar uma pesquisada. Do uma nós, outra dica é, também que eu dou é to real card. Eu. o Two Together Railcard. No caso, eu e a Anitta a gente praticamente sempre viaja juntos. E aí esse cartão, se você está vendendo com outra pessoa, ele dá 30% de desconto no preço da passagem e isso é muito bom, no caso é, eu fiz esse cartão que a gente já tinha, mas eu tive que renovar porque ele é válido por um ano E o preço que você paga na unidade dele já cobriu é, mais do que o desconto que a gente teve para comprar essa passagem de trem então eu acho que vale a pena Outra coisa também é que nesse aplicativo Se você clicar ao lado tem a passagem de trem e tem também informação é. sobre ir de ônibus Então aqui tem o trem e aí você tem uma pinha aqui em cima que você pode colocar coach Então isso seria no caso para você ir de ônibus Aí também tem uma certa variação de preço né então, dependendo do horário que você for, se você tirar a fim de viajar, é, por exemplo, às 9 da manhã do centro de Manchester para Londres, você consegue uma passagem 5 horas, sendo que se você olhar lá na passagem de trem, às vezes tem viagens de trem que vão durar isso, tá pessoal? Então, você tem que ver aí o custo-benefício, porque tem viagens que duram uma hora e meia, de Manchester para Londres, mas tem umas que levam 5 horas por conta das mudanças entre trens. E às vezes o trem vale em muito lugar. E aí, esse daqui é um ônibus que você sai às 9 horas do centro de Manchester, viaja 5 horas até London Victoria e o preço é 29,42. Então também não é um preço ruim. Bom, essa foi a mega explicação da Tylan. E só um adendo que eu gostaria de falar é Cuidado com esses split tickets Porque já aconteceu A gente estava voltando de Edimburgo, né? De trem E o nosso primeiro trem atrasou 10 minutos E a gente perdeu o segundo E a gente teve que pegar um trem para qualquer lugar Trem, infelizmente, não é super confiável aqui Já aconteceu de dar bosta Tava então, cuidado com esses split tickets Mas é super tranquilo de Manchester pra Londres Demora duas horas e vinte, normalmente De trem 40 por aí Então é esse, beijo!